Hoje trazemos mais um vídeo pro canal. Um vídeo que tá saindo vídeo, né? Toda segunda-feira. A gente tá fazendo aí as reviews, tá fazendo um conteúdo legal para vocês. Mas, Bê, não tem como fazer só review, né? Fica um negócio um pouco monótono. A review é legal, mas o que a gente pode trazer de novo, Bê? Mano, a gente pode trazer um desafio, né não? Desafio é legal, mas só desafio por desafio ou a gente vai apanhar? Não, é, óbvio que tem que ter uma punição. Ó, porque a gente né? vai apanhar. Mas Bê, a gente vai apanhar sozinho? Não, não, não... Com quem que a gente vai apanhar, B? Com quem? Com quem? Fala galerinha! <risos> vai participar de mais um desafio? É isso gente. Bom, Você... hoje no caso, no vídeo de hoje, a gente trouxe aqui nosso amigo Vinão, conhecido aí pela galera. Um cara que a gente, vai, curte muito, a gente tá muito feliz que ele resolveu participar aqui com a gente. E o vídeo de hoje, como a gente falou, vai ser um desafio. E claro, um desafio diferente, a gente trouxe aí o Buzz Box, Trouxe o troca e não troca, e a gente vai continuar nos desafios narrilísticos da vida, porque nosso canal é disso, e hoje nós vamos fazer um mix a cegas. Rapidão, eu só queria lembrar como vai ter punição nesse vídeo. A gente trouxe logo ele, que é o tamanho da mão do desgraçado. Ele é conhecido dos rolês por conta de ser um pouco agressivo. Então, mentira, mentira, meu. Sem calor. Você né? vai ver. Se a gente vai amanhã, se ele ganhar, a gente tá ferrado. Então o que, é que vai acontecer aqui? Vai ser um mix a cegas. O que, é que seria um mix a cegas? Um mix a cegas seria, vai funcionar da seguinte maneira: cada um vai fazer um roche. Um roche composto por três essências, os outros vão estar tipo, escondidinhos lá na cozinha, não vão escutar o que a gente está falando e vão ter que adivinhar só fumando. Cada um vai adivinhar o de uma pessoa. Então, por exemplo, eu vou passar o meu pro o B, o B vai passar o dele pro o e o Vinão vai passar o dele para mim. Vão ser três nardos, três roches e três mix, no caso, e cada um vai fumar. Pode acertar a essência e pode acertar também a marca. Mas a marca só depois da essência. Porque não vale é. ficar chutando as marcas é, que a gente já é teve. <risos> Tem que acertar o sabor. Se acertar o sabor e a marca junto, ganha é, o nome da essência, ganha dois pontos. E aí a gente vai ver quem vai apanhando no final do vídeo. Fazer assim, ó. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Vamos fazer três colocações. O terceiro colocado vai levar duas chineladas. E o segundo colocado vai levar uma chinelada só. Zero, um... Zélinho um, Zero um Eu sou o primeiro eu sou Pá! Ínico Yes! Sou o segundo Então vamos lá Já vamos no vídeo Bom, como vocês viram, fui o primeiro lá tirou Joaquim Po, doidão Para escolher o Mix Isso daqui é Tangiers Red Tea Que é tipo um chá vermelho Ela não tem um gosto muito característico Então eu vou colocar ela justamente porque eles não vão acertar isso daqui de jeito nenhum Eu vou colocar umas fissalpes eu vou colocar Coco Lime da Alphacama Bom, eu terminei aqui o Roche é, Como eu falei, eu coloquei três essências Mano, são muito diferentes mesmo é, tem um azomo, um alfacama, um um tabaco preto, bem picotado. Deve ficar um mix até bom, não deve ficar um mix ruim de ser fumado. Eu não quero foder os amiguinhos dessa maneira, mas eu coloquei essências realmente muito difíceis de se é, definir o gosto. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma bagunçada aqui. Porque o Vinão ele tinha arrumado isso tudo, então vai ficar muito fácil eu jogar uma essência aqui, eles vão saber qual que eu peguei. Então eu vou pegar, vou dar uma bagunçada aqui. É isso, e eu tenho que dar uma limpada também, porque se eles cheirarem essa essência que eu deixei aqui, pode ser que eles descubram. Então, vou ter que Então, eu dei uma limpada, deixa eu ver, mano. embaralhar as tanginhas. Tá, Top aqui embaralhado. Deixa eu ver se... eu abrir isso daqui, vou deixar isso assim também, pra dar aquela confundida. E é isto. É isso que pra hoje. Eu só espero que eles não lembrem que a Coco Lime tava fechada. Porque a Coco Lime tava fechada. E aí vai ser paia. Se eles lembrarem. Porque aí vai ser muito fácil. Deixa eu pegar fala. O braço também na pia. Saca também, que eu vou para. Acho que tá tudo pronto. Vou deixar bem assim, ó. Eles vão até achar que eu peguei essa essência aqui. Escuta o que eu tô falando. Isso aqui é.. Até é parecida, é pitch fitch Ice então é um chá também. Então eles podem se confundir com isso. Então é isso, gente. Fiz aqui meu mix. Vai trocar agora pro B, pro Vinão. Então é isso. Valeu, galerinha. Até a continuação do vídeo. Bom, não vou enrolar muito não, porque não sou igual o meu parceiro, né? Que fala, fala, fala, fala. Então vamos começar aqui. Deixa eu ver aí. Eu acho que é Orange Soda. sabor aí da linha Stars, da ZOMA. Terminei aqui. Eu fiz ZOMA WM, ZOMA Splash Cola e fiz tangiers Orange Soda. Vamos ver se eles vão acertar. Fala galerinha, agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui pra eles Hum, tá com essa combinação aqui, ó A de Guaraná, o um coco com limão <risos> É, vai ser essas três aqui, ó Fire, da Naya, nova, nova linha A Coco Lemon E a Energy Fruits, que é a de Guaraná Então é isso, produção, vamos fazer aqui, preparar o um rotezinho Pode, produção. Terminado aqui. Uhum. Concluído. Concluído com sucesso? Sim, senhora. Uhum. É, colocamos os hostes, né? não estamos com os nossos roches. Não sei se vocês lembram qual hoste fez cada um. Esse daqui eu tô com o do Vinão. O B está com o meu e o Vinão está com o do B. A gente vai agora fumar e a gente vai vendo aqui quem vai acertar essa parada. Começamos aqui a fumar. É, eu tinha falado antes do vídeo que tinha que ter uma tangias cada rocha, eu tenho quase certeza que eu falei Se eu não falei, vai... vocês vão estar vendo o vídeo aí, eu sou merda Mas eu acho que eu tinha falado, só que o Vinão acabou não colocando Tudo bem, é o um narco que eu tô fumando, é bom que eu já sei que não tem tangias Eu tenho um vantagem, mas é também porque eu ia chutar uma tangias aqui de graça Vinão, oi, você colocou coco lime da Cama? Sim Tem é a Gamp gan Não. Gram. Não tem gan. Ele é, tá falando do meu rocha, como é que você sabe disso? Ah, é o seu, eu acho que... é. Não, não tem. <risos> não, não tem. <risos> não tem. Jurava é meu. Então não tem ganho o rolê, porque não tinha nada. No, no meu também dinheiro. não. Menos um tá. M6, ó Cada um vai ter cinco chutes, beleza? Cada um vai ter cinco chutes, porque senão a gente fica chutando até amanhã, dá pra ser cinco chutes. Cinco chutes. Vou um morrer. Vai, já, vai, já foi no um um chutes chute de quatro. De quatro. <risos> não, meu não, cara, meu não, meu cara. Não, o gano vai. Não, não. É, valeu. Pêssimo BT. De não. Merda. The Baj Love Night Não! Fire Danau? Danai. Não. Tem Welsh Cream da Não. Merda. Isso aqui tem The Baj, Cartos seu é não. Não. não. Não! Vou perguntar por curiosidade. Tá foda. Tem o Não. Não. Você tinha perguntado no começo? Shoot, né? eu Isso, Forest. Forest. Forest. Não, não, não. Não, não. Não Ok, O B usou três chutes, né? Eu três. Isso, agora falta mais um meu. Tem a Flores? Malagastar Flores? Não, não, não. Mas é o meu Roche, pô. Verdade, cara. Caraca, eu nem sei do B, tá ligado? Eu é, tá chutando é. aí. Mano, é o mesmo Roche, mano. Não, eu sou tão. Yes! yes. O B é Red T da Verdade. Dois pontos. Nice! Já tô dois tem pontos. Oxata da tá? Tangirs? Não! Não tem rock chata da Tangis. Tem... Ah, ah, tem Kni-Fi. <risos> tem Kni-Fi! <eye. risos> Eu tenho mais um chute. Eu só tenho mais um chute. É, só tá escutando o EB, Bora, jogando. Você tem duas chances. Não. Tem Rock Chata da é Black Lava? Não. Okay. Like that, tem dislike da Tangirs? Não. Não. Não. <risos> não! Era Orange soda. soda. Era Orange Soda! Yes! Mas acabou. É. Como muito A minha... Já foi? A, meu chute já A sua era Red Tea. Hum. É Coco, Coco Lime. Lime. Da uma Coco Lime. E é. Swiss Alps, mano. Eu pensei em falar Swiss Alps, mas Swiss Alps não estava. A sua tinha... Orange Soda da Tangiers. WM da Zomo. Ah. Splash Collar. Ah... Polar. Eu botei Splash Collar. Ah. Tem Mr. Pepper? Da não. não! Energy Fruits da zona Eu sabia Não sabia, sim, mas tá eu sabia, sabia que tinha algo um doce Eu não sabia nunca mais Mas tem algo doce Então eu vou dar duas um chinoadas no Pinão Não, não, uhum. não, não eu uma tô... só é, Você vai dar uma Nossa, ah, sim, uma tá outra. Outra. São dois pontos, mas nada que mais é justo aqui. Caralho, ó a Raider, véi. Nossa, <risos> mano. Nossa. Mas Ei, a gente De novo, né? Eu, eu, eu só só sempre não. dou chinelada Eu, eu só tô me fudendo, na porra, desse Bem, canal eu vou pedir Puxa isso. Puxa e eu vou dar chinelada né? Nem fudendo ai, Aliviador, ai. aliviador É que ele tá parecendo que Cristiano Ronaldo, dá dois passos pra trás Caralho velho. Para de chorar, véi, cara. Morra o rato. Caralho, eu sou um fodido agora. Caralho, velho! Relaxa, Nossa. é a mão esquerda. Antes é que você tire Gostaria de parabenizar o Vinão, que fez o... Muito, muito bom. É, o melhor é hum, dar uma chinelada em cada um. Assim. <risos> merece estar na produção, a produção vai tomar chinelada também. Pode ir, produção? Vai. Nossa! <risos> Bom, Bom né, gente. Tem que terminar o vídeo em é. algum lugar, né? É, o que foi isso aí, entendeu? Eu tô cansado de tomar chinelada nesse canal. <risos> eu acho que assim, o próximo desafio a gente pode fazer ele comprar pra eu ganhar. Se eu ganhar o próximo desafio, você tá ferrado. O vídeo foi isso. É, mais um desafio aí pro canal, um vídeo diferente. Descontrair. É, eu tô colocando véio, direto nos nossos stories é, espaço para vocês fazerem perguntas pra gente, porque a gente quer trazer um RP Responde. Mas também espaço é. para vocês mandarem desafios. Porque nem de canal vive review, é isso. Não, e aí, tro aí. É, trouxemos, trouxemos o Vinão. É, que é um cara que a gente gosta bastante. Espero que vocês tenham gostado da participação. Se quiser aparecer, desse. deixa aí no comentário. Eu quero é, aparecer. Você <risos> pode aparecer aqui também com nós. Só mandar lá no um direct pra gente. Então o vídeo vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tanto da participação do Vinão, tanto do desafio, para do bebê se fudendo, eu sei que vocês adoram isso. Deixa o like, se inscreve é no canal. É isso que eu tô nesse canal, <risos> rapaziada. Tem pra que... alegrar vocês com o meu sofrimento. Mais pra alegrar o dia de vocês, a semana de vocês, bota o sininho aí pra vocês serem notificados quando chegar um novo vídeo. Se inscreve no canal, é, segue lá no Instagram. Não esquece de joinha do vídeo. Joinha do vídeo. Vê os últimos vídeos. Então é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Obrigado pelo acompanhamento aí, pela é presença de vocês. E é isso aí, galera.